surgiu o, o, a ideia da, do witch só que superando tudo isso, né? tentando superar essa experiência de atendimento, superar a coisa meramente comercial, tentando tirar o melhor do campo, não o mais barato, então só essa mudança aí no, no, no foco já proporcionou um, a base do, de tudo, né? a base do projeto. Ah, fazer pão é uma coisa antiga já, eu sempre fiz pizza, mas sempre assim, desde muito novo. O pão porque é coisa do dia a dia, né, é gostoso e eu gosto muito de pão. É um dos grandes desafios do negócio, né, encontrar os fornecedores corretos para trazer do campo o que a gente queria produtos com a origem OK. Não vou te falar que a gente conseguiu no primeiro ano, nem no segundo. É uma coisa que a gente construiu. A gente tem mais de 80 fornecedores e, ao longo desses nove anos. O máximo de propriedades que a gente pode, a gente visita, então a gente sabe de onde vem, como é feito. E segundo, porque a gente consegue trazer um pouco mais dessa verdade aí para os clientes, né? para contar a história. Tratando isso com receitas simplificadas, para as pessoas terem acesso ao alimento verdadeiro, né? As pessoas descobrem muitas coisas que elas não sabiam que, que, que existia aqui com a gente. É informação, aprofundamento no que a gente serve. E isso A gente sente uma taxa bastante alta de clientes aqui do entorno. E as pessoas vêm algumas vezes por semana, que tem uma regularidade. O maior indicador é que elas se sentem bem com o que a gente produz. Independente da gente, sabe, fazer um marketing, divulgar, ou querer colocar isso à força na cabeça das pessoas, é ou, ou, o corpo dando retorno, né isso é muito bacana. É.